E a cara do garçom, quando eu falei que era inter do gourmet, o garçom não gostou, não. A cara do garçom, quando eu falei que é comprar um, ganhar outro, e fora os obstáculos que ele colocou, que o prato tem que ser prato assim, prato assim, prato assim, eu não gostei. Quando eu fui num evento que teve do Guilherme lá em São Paulo, e eu falei que eu ia usar o inter do gourmet no, no pecorino, não deixaram no almoço. Porque eu não uso o Inter do Gourmet, eu moro em Sorocaba. Sorocaba, para usar o plano, tem que ir pra Campinas, assim, pra São Paulo, né? Talvez se eu morasse em São Paulo, eu, eu manteria esse plano para poder comprar um... Mas, gente, eu te falo uma coisa. Eu fui... Quando eu fui... Eu, eu usei, tá? Eu usei o plano Inter do Gourmet. Eu fui no restaurante, e a cara do garçom, quando eu falei que era Inter do Gourmet, o garçom não gostou, não.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 Quem usa o Inter esse R$ 359 reais que tá cobrando aqui agora nesse plano aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? R$ é, quem não tem nenhum Black e, e gostaria de manter o cartão, eu se fosse vocês, eu usaria essa estratégia. Ao invés de você pagar 450, ó, faz uma forcinha aí, você vai pagar R$ 3,99, né, para você não perder o cartão. Você clica em assinar aqui e quando você pagar aqui, ó, vai chegar para você esse cashback na sua conta corrente, ó. Você vai receber esse cashback na sua conta corrente. Então, R$ 40,00 cai na sua conta agora. E o valor da mensalidade é R$ 5,79,80. Então, a primeira mensalidade, se você quiser fazer assim também, a primeira mensalidade R$ 7,980 menos R$ a primeira mensalidade sai por R$ 39,80. Se quiser também fazer essa conta, tá? Mas eu prefiro dividir por 12 para poder... É, o Bruno falou assim, resumindo, o Inter é para quem não tem outro Black. Cara, eu vejo assim, eu, olha bem meu, meu raciocínio sobre mensalidade. Eu vou falar para você uma coisa. Eu não pago anuidade de nenhum cartão de crédito meu. Nenhum. Eu tenho quatro do Itaú. Eu tenho dois do Bradesco. O América Express de Platinum. Eu tenho o Eterno. Inclusive, eu vou usar ele na sala VIP é, mês que vem. vou até tirar, Daqui uns dias eu vou tirar ele da mesa. Que eu vou levar ele para a sala VIP. Eu tenho. Santander, 4. Eu tenho BRB 1. Um. Então assim, eu tenho cartões, eu Leandro, ilimitados. Se cobre Black Martin, Cicred, Dux, Americano, de... American Express de Platinum. Por que, que eu vou querer um cartão que me cobra R$ 359? Reais Manter esse cartão ativo pra mim pra quê? Eu, eu. Não serve pra mim. Agora, por exemplo, o Juliano Vieira. O Juliano Vieira mora em Belo Horizonte. A sede do banco é lá. Lá tem vários caixas de eletrônico espalhados pelos shoppings. Só que o Juliano Vieira tem o Dux. Ele tem o Bradesco. Por que, que ele vai usar o Inter se ele tem um cartão melhor que o Black do Inter? Que é ilimitado. Não faz sentido ele pagar isso. Agora, um outro exemplo para você. É, você imagina uma pessoa que tem só o Black do Nubank, que nós já vimos na sala VIP isso acontecer. O, a pessoa tem só esse cartão do Nubank. E ele paga 12 parcelas de R$ 49. Reais. Uma porque, não sei se vocês sabem, o perfil do cliente do Nubank é baixa renda. Então, se o perfil do cliente do Nubank é baixa renda, você acha que esse cliente gasta R$ reais por mês para poder isentar a anuidade do Bank? Não. Ele vai ter o Black, ele vai pagar a anuidade R$ 12,49 pelo status de ter o cartão Black de metal. E o 1% que ele usar do cartão não paga a anuidade que ele está usando desse cartão. Então, se eu pago 12,49 aqui, eu pago 12,29 aqui. Só que aqui eu tenho benefício e aqui eu não tenho benefício. Por que eu vou pagar R$ 1.200 naquele modal mais se eu posso pegar o, Nublen, o Banco Inter por R$ 359 reais, nessa conta que eu fiz para vocês aqui agora? Então assim, o que eu não vejo é interessante é você já ter um cartão bom, se crede, é, cartões que te dão benefícios para você em pontos, em viagens em bônus, em Upgrade, não vale a pena você ter esse cartão. Agora, quem não tem nenhum, está buscando um cartão Black, olha que legal. Você tem um cartão desse, é um Black do Inter. Daqui a pouco o Inter vai liberar o, o Open Fine. Aí acontece? O Inter libera o Open Fine. Aí você vai informar para o Banco A que você tem um cartão Black do Banco Inter. O que, que o Banco A vai falar? Poxa, no banco Inter, ele tem o Black. Aqui comigo, ele tem o Gold. A sua chance de dar upgrade naquele banco que você quer é muito grande, né? Agora, o que não vale, o que não vale, por exemplo, é você, é, por exemplo, é ter um cartão bom em outro banco e, e, e, e querer ter o Inter só por status de ter o cartão Black. Você vai jogar fora R$ Se você pegar essa promoção, você vai jogar fora, né? Agora, quando o Inter liberar o Open Fine, o Open Bank, você vai ver que você tendo um cartão Black, e você abrindo as portas para o outro banco, o outro banco vai bater lá e falar, nossa, lá no Inter o cara tem um Black. E aqui comigo tem um Gold. Vai ser bom para você que, tá, que quer uma conta no Itaú, boa. Você vai mostrar os seus dados do Inter, o Itaú vai te liberar. Vai, vai sair disso aqui, ó. Você tá hoje com o um cartão podre desse aqui, você vai pegar um cartão bom do Itaú que você quer, né? Então eu, eu vou por esse caminho, tá? Eu, eu iria por esse raciocínio e não pro raciocínio que agora eu não quero mais. Porque o que tem mais fariseu aí, tá cheio de fariseu. Pode pegar a internet, bomba, inter, não sei o quê, bomba, não sei o quê. Mas gente, pare e pense. Se você não, não, não parar para refletir quando alguém faz uma matéria, você vai cair na, na, na pegadinha. Porque assim, você pode ter certeza que quem publicar uma matéria falando que o cartão não presta, e, e você puxar o histórico desse cara, esse cara não tem cartão do Inter. Ele tem Ducks, ele tem a Eterno, ele tem The One, ele tem Autos do Banco Brasil. Você acha que ele vai querer um cartãozinho do Inter com cashback, meu amigo? É só você que vai cair na dele. Você vai cancelar o cartão, você vai ficar sem nenhum cartão black, você vai ficar chupando o dedo com o cartão gold, enquanto ele está lá pegando viagem para Dubai com o cartão superior. Né? Então, eu, se fosse você, é, eu não iria para o lado do, da raiva, do ódio, é, de quebrar, cancelar, espernear. Não. Se você tem cartões melhores que o Inter, logicamente que você não precisa ter o Inter. Se você tem cartões, por exemplo, um exemplo para você tá aqui. ó, Vem cá, você tem um cartão da Rico. Esse cartão da Rico é melhor que o do Inter? Lógico que não é, pessoal. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui é uma bomba relógio. Esse XP, o C6 Bank, é melhor que o Inter? Lógico que é melhor que o Inter. Então, o C6 Bank é melhor. Eu tenho um Limited. Eu vou ficar com esse cartão Limited com o Inter para quê? Se eu tenho o meu cartão Limited, eu vou ficar com o Limited. Né? Eu tenho um caixa econômica com quatro acessos e pontua 2.1. Por que que eu quero o Inter? Tá ótimo esse cartão para mim, né? Eu tenho esse Uniprime Black limitado. Para que que eu quero o Inter? Tá ótimo. Eu tenho selo do Bradesco. Para que que eu quero o Inter? Tá ótimo. Eu tenho Porto Seguro Visa Infinite, 10 acessos onde que? 10 Priority. Para que que eu quero o Inter? Né? Eu tenho Itaú é, Signature. é melhor que o Inter? Não, é pior que o Inter. Então eu pego o Inter. Eu tenho o Uniclass. Eu pego o Inter ou o Uniclass? Eu pego o Inter cobre Black Merit, pega o Cicobi Black Merit ou o Inter? Black Merit, Porto Seguro Black, Porto Seguro Black ou Inter? Black da Porto, o Limited, Visa Infinity, o Limited, né, Rappi Visa Infinity, Metal ou o Inter? O Inter é melhor que o Rap. mesmo o Rap pontuando mais, o Inter é melhor, né, então assim, você tem uma análise aqui nesses cartões, se você tem coisa boa, você não precisa daquele cartão, agora, se o seu cartão não é tão bom, logicamente que você precisa ter um cartão melhor. Agora, o Inter está aí para você, esse cartão do Banco Inter, por exemplo, ele vai te ajudar lá na frente a prosperar outros cartões melhores. Principalmente quando o Banco Liberar o Open Fire.